Opa, estamos gravando, pessoal. É, essa é mais uma sessão do Leilão à Jogada, e nesse, nesse horário, todos os sábados, é, às 15 horas, a gente tem feito o leilão é, do projeto Rio Informal, que é liderado pelo Ed Newton, um dos apoiadores aqui do Instituto à Jogada, desde... desde é, um bom tempo já, e só que hoje ele não, não ia poder estar é, tá disponível nesse horário, e a gente, para não deixar é, você sem o jogo de, de sábado, né, a gente resolveu fazer um leilão do leilão, dessa vez, né, então é um leilão, na verdade, apresentando o, o modelo, né, o sistema que a gente está é, agora em estágio de testes, de moeda interna da nossa associação. Isso porque a gente também está num processo de formalização da associação, né? E na segunda, essa tarde de segunda, vai ter também um outro, uma outra entrevista que a gente vai começar a divulgar já hoje, com os advogados sócios do escritório RV de Advocacia em Brasília, que são especializados na área de direito empresarial e eles vão tirar aqui dúvidas né, nossas é, nossos responder nossos questionamentos sobre é, o que que é efetivamente o, o capital intelectual né o, a propriedade intelectual dentro de uma empresa como usar isso como capital para você começar um negócio né, né e é, também como a gente pode formalizar o nosso o nosso sistema de trabalho aqui, né, e, e efetivamente conseguir é, oferecer algum tipo de, de recurso para ajudar é, a economia brasileira nesse momento de crise, né. Então, eu agora vou começar um compartilhamento de tela. E agora a gente vai ver essa apresentação. É, sobre esse, esse sistema, a rodada hoje é sobre o próprio sistema jogado, e como você pode entrar nesse sistema, digamos assim, pegando as fichas desse jogo emprestado, né? Então, é, tudo começa a gente falando sobre o nosso contexto, né, gente? Então, a realidade do contexto brasileiro hoje, ela está bem dramática. Porque a gente, é, nos últimos oito anos, a gente cresceu uns anos, conseguiu crescer um pouquinho uns anos e depois sofreu um tombo severo no, no outro ano que, que é, negativava tudo que a gente cresceu. De modo que nos últimos oito anos a gente conseguiu apenas é, equilibrar com, com o o nosso ponto de partida, né? A gente voltou sempre a estaca zero desde 2012. Então, é, esse resultado né, econômico que a gente enfrenta nós, as pessoas comuns, os pequenos empresários, os trabalhadores, é, sofremos isso como como uma sangria da, da da nossa economia, da nossa da nossa finança, né? A gente acaba sempre sofrendo imprevistos, é, tendo, que, tendo que cortar custos toda hora, e, e, e isso por quê? Porque é, quando a, a economia sofre esse tipo de retração, quando a gente sofre uma crise como a que a gente está vivendo, é, o, o dinheiro na praça se torna mais escasso, certo? Então, é, na verdade, é, esse, esse tipo de situação, ele é um, um tanto previsível, né, e há um tempo que se, se prevê que o dólar, que, que o, a instituição do dólar estava é, ameaçada como moeda global, e isso quando é, vier abaixo, né, quando isso, esse choque do dólar é, vier a acontecer, tal qual, como aconteceu com outras moedas internacionais antes, a Libra né e, e outras os, as moedas dos outros impérios que, que vieram antes do britânico, tipo o império francês, holandês, o império espanhol, o império português, né quando começaram as, as navegações. Então, é, já há um tempo se espera que esse momento vai chegar para o dólar. E, por exemplo, o Bitcoin foi criado por causa disso. Né, por prever que esse vácuo financeiro é, deixaria espaço para um, a invenção de outras moedas, outras alternativas, né? Mas é, a gente também previu que que esse vácuo financeiro é, criaria é, oportunidade para para outras ideias de moeda, né? Que que não não são assim moedas é, literalmente, né, mas metaforicamente, e a gente está hoje é, apresentando um sistema que a gente vai abrir para os membros, os participantes dessa rede, onde cada uma dessa, desses cards desse nosso jogo vai começar a valer como uma moeda, como fichas desse jogo, onde quando um, um colaborador... É, detecta que a associação precisa de uma de um de um de uma solução técnica de um problema, por exemplo, um problema que a gente precisa resolver agora, é implementar um, um, uma solução de pagamento pelo PagSeguro no site. É um um técnico que tem essa capacidade pode vir, pegar essa tarefa no, no nosso quadro do Trello, que a gente vai agora é, publicar, e uma vez que ele realiza essa tarefa, que tem também, vai ter também um valor de face, ele é, acumula créditos né, dentro do sistema, dentro do ecossistema, que ele pode usar para comprar outras formações do instituto, ou... É, outros materiais né, do, do, do Instituto, ou também é, serviços que outros é, consultores da rede estejam oferecendo dentro da rede. Né? Talvez é, uma, uma consultoria é, com, com um colaborador que, que domina mais uma área, tipo edição de vídeo, ou é, Wordpress, HTML... É, para que esses negócios dos, dos, dos associados possam é, evoluir. E, então, é, nesse quadro aqui, que, que eu vou mostrar daqui a pouco, que chamava Relançamento à Jogada TV, basicamente esse projeto que, que esse quadro está rodando aí tem quatro anos de incubação, desenvolvimento, porque para fazer o lançamento da jogada, entre essas coisas tinha aqui o livro, o projeto do livro, e o livro consumiu dois anos assim na, na reedição dele, né? porque eu na verdade já tinha tentado eh, organizar uma, uma associação eh, com essa ideia toda lá em 2016, mas por diversos motivos naquele momento eh, isso acabou não acontecendo, e, e entre esses motivos faltava um material didático um pouco mais robusto para conseguir é, dar oferecer fundação intelectual realmente para um projeto como que agora a gente já pode né e então além de junto com esse esse quadro público no Trello, a gente tem é, um quadro do do instituto né da, da estrutura do instituto no, na ferramenta do Miro e, integrado com, né, com a integração do Trello com o Telegram, a gente pode acompanhar ao vivo a evolução das tarefas do, desse ecossistema, né, com, com, conforme a gente é, assiste, né, conforme a gente assiste esses dados circularem. Então, o, assim a gente vai criar uma ideia de moeda que, que é semelhante com o, o princípio do Bitcoin, que é o princípio do Proof of Work, né, prova de trabalho. E, e esse, esse, essa prova do trabalho ela é, é que lastreia o valor do Bitcoin, da criptomoeda, na, na, né, na realização de uma tarefa real, né? no despende de uma energia, despende real de uma energia. Então, é, agora eu vou detalhar um pouco aqui, mostrar um pouco esse quadro, efetivamente, que já, já se encontrou em operação. Né? É, hum. E esse quadro aqui é, basicamente mostra as tarefas que tem que existir para que esse próprio sistema que a gente está rodando aqui, né, com esse, essa live, por exemplo, é, funcione, né, então aqui, é, aonde, que, aonde que tá o que a gente está fazendo aqui, a, o leilão de gamificação aqui, é, se eu edito alguma informação sobre eles aqui, por exemplo, é, lançar o sistema... Lançar o sistema de créditos em fase de testes. Esse, essa edição que eu acabo de fazer, ela é notificada para os grupos né, mais, mais internos de administração do, do Instituto. Então, é, com essa, com essa integração, a gente pode fazer reuniões remotas onde a produtividade da equipe ela pode ser muito alta, porque dentro de um quadro desse aqui do Trello você pode ter vários editores simultâneos, né? você pode ter uma, uma equipe numerosa também, e é, cada, cada atividade Acaba sendo monitorada por eh, administradores desse quadro que vão eh, contabilizar essas tarefas em uma planilha e monitorar a evolução do, do eh, vamos dizer assim, do, do, do ativo né, que o instituto a, a jogada como, como eh, instituição financeira, nesse caso, né, ainda no sentido informal, é, está financiando os estudos de uma, de uma turma de é, novos consultores, né, como essa turma aqui, que, que é a primeira turma de formação que a gente está fazendo, é, que com 15, 15 alunos, a gente tem no mercado hoje um recebível do valor de de dezoito mil dezoito mil e setecentos e cinquenta reais por razão de de ser um, um financiamento para Alunos que quiseram se manifestar interesse em participar dessa primeira turma da formação. Né? Então, é, com esse ativo, a gente é, tem no, no nosso sistema, no nosso ecossistema, um, é, um lastro para a organização dessas nossas atividades cada vez mais mais é, estruturadas e com, ao mesmo tempo, é, co cooperação entre os associados, né, que, que vão é, poder disponibilizar apenas o, o, o tempo ocioso que eles têm, né, o que é muito comum para profissionais que trabalham com consultoria né, em momentos em que a economia passa por esse tipo de retração. Né. Então, é, essa... Essa lógica aqui que a gente está instituindo, ela está lastreada é, no, em duas regulações, né? Do, dois regulamentos, um deles é o Estatuto da Associação, que, que a gente já publicou aqui no, no site também, né? esse, esse estatuto é, vem, vem sendo aperfeiçoado aí já desde 2016, né? Então, aqui ele basicamente institui coisas como os tipos de associados, né, que são mais é, importantes para a gente comentar no momento. Então, por exemplo, um associado que quer é participar dos leilões, mas não tem interesse em se formar, né, como consultor, como playmaster, ele é um jogador. Né? É o caso, por exemplo, do Ed Newton. Um associado que faz o curso de formação e e adquire, né, essa certificação, ele é, ele é um, um, um associado Playmaster, que é, já, já participa aí de um outro círculo, né, que é o círculo dos associados que, que vamos dizer assim, é, é, são é, é, provedores né, de serviços dessa nossa é, rede, né, representantes da rede, representantes é, formalizados, comprometidos, né, da rede. E o associado diretor já passa a ser um associado que tem é, responsabilidades dentro da associação, e o associado pesquisador é o associado que participa do, do núcleo interno de pesquisa de gameologia, né, que é o instituto, o que efetivamente existe hoje, né. De, de, de constituição jurídica, mas que é parte também do, do sentido desse projeto, né, porque com tudo isso a gente quer gerar possibilidade de financiamento para é, associados acadêmicos que desejem é, aprofundar essa pesquisa sobre gameologia dentro das suas áreas, né, e, e aí o Instituto prevê, né, pretende se tornar uma, uma espécie de Universidade da Gemiologia, né, uma faculdade da Gemiologia num futuro num futuro qualquer, né, seja médio, curto, médio, longo prazo, né, isso, vai, isso pode acontecer, é, às vezes, muito rapidamente, basta, é, quem sabe, a gente conseguir firmar uma parceria com outras instituições que já tenham essa estrutura, então, é, esse é, mas esse é o nosso roadmap, né, esse é o nosso... Caminho é, o, o nosso planejamento, né? Plano de, de visão. E aí, na, na carta de princípios, né? Que é o, o regimento interno, como toda associação, né? Por padrão exige, é, a gente apresenta o que seria o white paper, né? Ou seja, aquele documento que, como o Bitcoin tem, é aquele documento que estrutura o a ideia do sistema, né? eu não vou ler aqui ponto a ponto porque é, um, é, um, é uma leitura um pouco tediosa, né? mas eh, tenho certeza que ela é muito esclarecedora sobre como efetivamente funciona uma economia. Né? E, e basicamente o que essa carta que institui, vamos dizer assim, de mais importante, ao meu ver, está eh, aqui no item 9 e item 10, é que o, ela institui que todos os espaços físicos ou virtuais associados ao sistema. Então, vamos dizer assim, o nosso canal no YouTube, por exemplo, é, assim como espaços físicos, eventualmente, quando a gente tiver algum tipo de loja, oficina, né, um hub, né, um, um sei lá, um espaço hacker, uma, uma lan house da jogada, é, esses espaços é, eles conterão espaços virtuais ou físicos de informação e que dentro desses espaços de informação os dados que são colocados lá eles têm valor né então o dado que você dá para o sistema o sistema computa e te dá créditos né então a gente naquele momento eu estava pensando nesse nome para moeda o dado coin né o dc ou dadinho né por causa da nossa marca mas eh, isso ainda ainda ainda não ficou ainda muito é, muito consolidado, né, acho que é, decidir o nome de uma moeda exige um pouco mais de brainstorming, talvez, mas é, o ponto aqui que a gente já tem, já pode tornar operacional para esse momento da crise é todas essas contas, né, como o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Trello, o Google Drive, o Telegram, o Slack, o Paislicer e outras que usem a marca jogada para registro e gestão de informação, é, são plataformas onde um associado interagindo estará participando, dando com sua contribuição para a construção coletiva do patrimônio coletivo da rede. Né? Então, quando você dá dados nessas, rei, nessas contas, nessas plataformas, você recebe créditos. Né? Por quê? Porque a informação que você dá para o sistema, um sistema bem alimentado de informações, ele gera ações é, boas, né? ele gera boas ações, e, e o contrário também é verdadeiro, um sistema mal alimentado de informações gera más ações, gera ações equivocadas, erradas, né? que geram desperdício e tal, e toda, todo dado, né? Então, se alguém cadastra lá, tipo isso, está um, acontecendo um bug no é, site, é, dentro do nosso trelo, é, isso é um trabalho que ela fez, é uma energia, né? E energia se mede em, na física, né? em joules ou quilowatts, quilocalorias, né? Como na biologia, né? na química orgânica, a gente mede. Então, de qualquer forma, de qualquer origem dessa energia, seja qual for, é, quando alguém alimenta isso, isso no sistema e fala, existe um bug no, no site, ela informa todos os participantes do sistema, e aí uma pessoa que é, investigue e corrija esse bug, estará também alimentando dado o, o sistema com trabalho, com energia, com informação, né? e terá também, estará também recebendo esses créditos. Então, o sistema ele remunera é, todo tipo de trabalho feito para o sistema, seja ele um trabalho, é, vamos dizer, concreto, com coisas físicas ou coisas virtuais, né, e então com isso basta a gente é, estar identificado e cadastrado nessas contas do, do Instituto para que a gente crie o registro das nossas contribuições com o sistema que vão ser é, posteriormente contabilizados nas planilhas de gestão desse, desse sistema, né, essa é a parte que a gente ainda está é, elaborando como desenvolver, né, mas ela, essas planilhas, elas, é, a gente pretende tornar mais automatizadas, né? elas é, vão efetivamente computar o, o, o, vamos dizer assim, a quitação da formação de cada é, consultor, né, e, e aí a gente vai, é, do, dentro dessa planilha, administrar, vamos dizer assim, as contas dos associados, os créditos que eles têm, né, e que eles têm para trocar, que eles, já, que eles já, as fichas que eles já pagaram do, do instituto, né, da, vamos dizer assim, aquelas fichas que você recebe quando você começa a sua formação, né? E é, mostrando agora um pouquinho a mandala é, que, que a gente idealizou o instituto, né? Isso aqui já tem é, quatro anos de elaborado, e aqui está um pouco o benchmarking, né? De, de o que, que a gente levou em conta para a idealização dessa ideia, da associação. Né? Então tudo começa aí desde o do ambiente do Linux, né? que é um ecossistema muito interessante. Também do Startup Weekend, né? que trouxe várias ferramentas é, que a gente hoje usa né? no empreendedorismo. O Instituto de Project Management, né? que também tem muito a ver com, com o que a jogada é. Mas daí a gente sintetizou um pouquinho de tudo isso, né? o Scrum, o Agile, é, ambientes físicos tipo Impact Hub, né, e é, outras é, instituições de software livre. E aí com isso a gente é, sintetizou, né, uma estrutura que é mais ou menos essa que eu já apresentei, que tem como propósito simplesmente a ativação de passivos, né? Seria isso que um que um vamos dizer a aceleração de, de negócios pretende fazer, né? aceleração de startups também, né? A gente quer é, se, desem, se especializar nessa ideia de aceleração pra, como algo que é possível para todo tipo de negócio, né? Mas ativação, é, acelerar é ativar passivos, né? Você quebrar a inércia daquele ativo que está parado e colocar ele de novo em circulação na economia, né? Dar um propósito para um ativo, né? E... E aí, é, em torno desse propósito, a gente tem aqui o um Instituto que efetivamente é, desenvolve aí pesquisa e análise, escrita científica, para codificação, né, dessa, desses princípios dessa ciência, né, de, de, é, que é a economia nesse, nesse sentido, mas eu gosto mais do termo ludonomia, né, é, e aí, em torno desse, desse, desse material que o Instituto constitui né, e fornece, a gente vem aqui e vê a, a camada da associação em si, e, e em torno dessa é, camada, o modelo de promover rodadas de negócios, né que por sua vez criam negócios em rede, startups, como por exemplo criou o Rio Informal, né que, que a gente está apresentando aqui, e um sistema de produtos né, para financiar essa, essa organização, né, que, que alimentar essa organização, né? Que tem é, tantos produtos virtuais como físicos, né? Então, é, tabuleiros, livros, etc. E, então, assim, eu acho que agora eu já mostrei as as ideias da apresentação. E aí agora a gente pode abrir aí para um. Para um debate ou para uma edição é, colaborativa aí, é, nós três, Cláudia, é, Dayton, de, de tarefas que a gente precisa já gerenciar no, no, no, é, no, no Trello, né, da associação, e já meio que fazer uma experimentação, uma brincadeirazinha aí, né, de fazer essa. essa é, atuação em conjunto, eu acho muito legal fazer isso, porque gera um, um festival de mensagem pipocando e uma sensação de que as coisas estão rolando muito louca. Então, acho que essa essa forma de fazer a reunião, ela agora precisa ser mais mais aplicada, assim, porque das vezes que eu assisti, é, é, é de arrepiar enquanto assim, que a gente consegue rapidamente fazer coisas andar. É, acho que é... Bom, primeiro aí, grato pela apresentação, foi bem esclarecedora. E começar o leilão, né, porque é isso, cada um agora aqui é, dá o seu lance, né, o que, que contribui, o que, que pode fazer, qual que é o, o caminho, e aí com isso abrem-se novas tarefas, e também espaço para outras pessoas chegarem e começarem a, a executar essas tarefas, né? Às vezes a ideia de um ela é facilmente executada por outro. Então, acho que esse é o leilão, né? Vamos fazer as contribuições. E você, Adailton? Opa, é, assim... Obrigado, Rodrigo, pelo lançamento do sistema jogada. Realmente é, é muito bacana, é, é muito satisfatório assim, participar e ver o Instituto e ver o sistema jogada assim, terminando, ele, ele a gente é incrível como que a gente consegue criar o esqueleto do prédio rapidamente ir preenchendo ele é magnânimo. E, assim, o que a gente está experimentando agora na prática, o que a gente vai experimentar, o que o Playmaster, o, o jogador, ele vai experimentar é, é desfrutar de fato de um, do jogo, da diversão de você jogar e se aprimorar, e você se desenvolver e você poder ver métricas de crescimento e desenvolvimento do seu negócio e você conseguir mensurar isso em, em atividade contínua, em você sentir que o seu trabalho ele está sendo é, colaborativo, de fato, com muita gente, que diversos objetivos é, distintos, que a gente consegue lançar um ecossistema de objetivos em comum. Então, o que o jogador, o que o player tem que entender, a pessoa que vai assistir esse vídeo, é que você, se você já jogou pôquer, se você já jogou algum tipo de jogo que você precisa de ficha, você está no lugar certo. Esse jogo é para você, só que esse jogo é o jogo da vida real. Então, a partir de agora, você pode parar de perder seu tempo ou, ou parar de precisar fazer jogos competitivos e você agora pode trazer a sua o seu network trazer aquela pessoa que gosta de jogos que participa contigo aquela pessoa que, que você sabe que tem potencial aquela pessoa que que você quer se divertir junto com ela e que você quer estar próximo dela agora você pode trazer ela para jogar com você esse jogo é, da vida real o jogo da a gamificação é, experimentar um desenvolvimento da sua carreira, experimentar uma, um método diferente de você encarar os seus desafios, e tudo isso, melhor de tudo, né? conseguindo colocar dinheiro no bolso, conseguindo ajudar as pessoas, então, assim, é, é fascinante o que o sistema jogada está lançando, é algo único no mercado, porque hoje a dificuldade que a gente tem é... É como o Rodrigo colocou bem, assim, o dinheiro não está chegando nas pontas. Então, aquela família que sobrevive ali com a média de dois salários mínimos abaixo, ele não está tendo condição de investir em conhecimento mesmo. Não está tendo condição de pagar uma faculdade, um curso técnico para se aprimorar. Se está pagando, está faltando alguma coisa em casa. Então, é muito importante salientar que o Instituto está de fato, observando os perfis, ele está aberto para entrevistas, ele está aberto para aplicações de bolsas e, e, e investimento mesmo, fichas, créditos, que você possa estar precisando no momento. Então, assim, é muito importante que esse tipo de informação chegue na população que está acontecendo, porque, infelizmente, não é o tipo de coisa que a mídia vai dizer. Né? infelizmente não é o tipo de coisa que vai passar na TV, então, assim, é muito importante salientar isso, que o que a gente está fazendo é coisa séria, é, no momento que está havendo essa gravação, tem um vírus lá fora que, que já colocou é, dezenas de milhares de pessoas é, é, em, em, em falecimento, né? então, assim, o impacto econômico disso tudo, e pós... Isso tudo é, é muito sério. Então, é muito importante esse tipo de atitude partindo das instituições. E assim, Rodrigo, para iniciar um jogo, eu acho que a primeira forma da gente iniciar o jogo é a gente conseguindo mensurar o jogo. É, vamos colocar assim, colocar um, um capital humano é, para, para lançar, lançar atividades relacionadas a esse jogo, como que ele vai funcionar, a estrutura do Trello, a estrutura do Excel, mensuração de gráfico e dashboard, KPI, como que vai ser tudo isso idealizado, porque o Rodrigo é o nosso professor Xavier, né? É o cara que idealiza tudo e vem com as soluções, assim, de uma maneira que eu fico fascinado. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente... Um bom primeiro passo, claro, é a gente disseminar isso e já dizer que pessoas podem contribuir com essa plataforma para que ela funcione, para que ela se coloque a, a, a, a exposição, ajudar para na exposição dessa plataforma e na organização dos nossos processos, da de gerenciar o, a acreditação, o, o, o nosso back office. Então... Eu acho que é um bom primeiro passo para a gente começar a, a disseminar fichas, a postar fichas. Então é isso. É, com certeza. Isso aí, já está movimentando, então. E, e, esse, e esse sistema, né, e essa, essa vamos dizer assim filosofia, né, que, que esse sistema implementa, ela é replicável, né, eu, eu como, como tudo que a gente tenta manter aqui, produzir, manter dentro do, do instituto, tem essa influência, né, tem, vamos dizer assim, a utilização de ferramentas livres, né, eu uso Linux há mais de 10 anos, eu é, uso vários, é, sempre que posso, uso ferramentas livres e... É, então, eu acho que a gente tem que tentar ao máximo manter o que a gente produz nessa linha e a, essa documentação que a gente já desenvolveu, né, e toda essa estrutura, essa arquitetura que a gente já desenvolveu, ela pode também ser aplicada para inúmeros outros tipos de associação. Né? Então, isso é essencialmente um um serviço, é, um bem público que a gente está disponibilizando, né, não, não sei se dá para chamar isso bem de tecnologia, porque eu acho que é mais assim uma gambiarra, é um kit de, é um kit gerencial que a gente pode é, juntar umas peças, umas partes e transformar numa, numa coisa capaz de organizar é, uma organização complexa como são as, as associações por aí, né, e é, essa, esse kit, né, que permite a gente criar esse sistema de créditos é, dentro de um coletivo como esse, ele pode ser o que está faltando para muitas, muitas vizinhanças, comunidades, condomínios, né, coletivos em geral, conseguirem se auto-organizar e distribuir suas tarefas, né, é, vamos dizer assim, é, delegar... É, dividir poderes e deveres e, e, e vamos dizer, é, hierarquia, créditos, enfim, é algo que é um, é um, é um pouco mais do que, do que parece, né? porque efetivamente com isso você consegue é, criar é, um mecanismo de recompensa por, por ações que, que beneficiam o coletivo, né? de, o, o sistema. E, e esse sistema, esse mecanismo de recompensa, ele é, é uma gamificação, né, mas ele é efetivamente o que faz um, um sistema, uma organização funcionar, né, um, um, é, um organismo funcionar, né, ele precisa desse feedback que retroalimenta né? A, o movimento dele. E então, assim, sem... Um, um kit de ferramentas como esse é muito complicado, é muito difícil você conseguir instituir um sistema de pontuação dentro de qualquer coletivo, né? dentro de uma associação, mas com isso aqui passa a ser é, bem, mais, bem mais alcançável, bem mais simples. Não, não digo que é, é totalmente simples, porque existe ainda um, um, um processo de educação que a gente precisa dividir com quem vai é, entrar no jogo, mas é, assim, é tudo muito metafórico e inspirado em coisas, experiências, né, coisas que o, o jogo, a infância, todo mundo já teve, né? então, é, a, aí é uma linguagem que, que, vamos dizer, todos sabem falar, de alguma forma, né, o jogo, e então, isso pode ser agora, né, com, com o, o investimento que a gente está fazendo, né, e que inclui né, honorários de escritórios, de advocacia e tudo isso, para garantir que isso tudo tem... É, tem tem sentido tem sustentabilidade jurídica formalidade etc a gente está também disponibilizando esse, essa inteligência né esse vamos dizer assim, esse kernel esse sistema operacional para que outras, outros coletivos possam se beneficiar sem custos né? então é, isso talvez seja a diferença entre vida ou morte para muitos coletivos que que ou organizações ou associações ou empresas né é, eu entendo que cada associação pode ser isso, um ecossistema de empresas, né? E nesse momento as associações são, acho que é a principal interface que esses é, players têm para interagir. Então, é, mudando um pouquinho de assunto, é, com base nisso que você falou, Adailton, é, eu, eu coloquei algumas... É, algumas alterações aqui, o Trello ele é muito legal porque ele permite a gente ver todas as, as é, alterações que alguém fez e então aí ele gera essa lista de notificações, então aqui por exemplo o Klaus criou o caminho do jogador né, e me adicionou para pensar talvez a jornada, a jornada do usuário, algo assim né? É, sessão contrato em um playmaster é, onde eu tinha solicitado a dailton para para para ajudar a gente a montar uma biografia um padrão de biografia legal né de currículo bem legal para os playmasters aqui categoria competência informal sessão para facilitar a vida do cliente com consultorias personalizadas é, então é uma, uma outra ideia de de como a gente mostrar habilidades do playmaster, não sei, acho que o Cláudio pode explicar um pouco melhor. Mas enfim, estou explicando. É, esse é. no caso, ele é da, da Rio Informal. Né? Ah tá. Ah, ah sim é verdade, é de outro quadro. Aquele. É. Bom. Ele está mostrando. Entendi. Então então eu estava mostrando aqui como que a ferramenta funciona, né? Ela gera esse relatório aqui que todos podem acompanhar. Né, de, de várias é, atividades, então aqui aparece o que eu fiz, o que o Klaus fez, então Adailton não, não fez edições por enquanto, mas é, a, a ferramenta nada, pode, nada fica de fora desse banco de dados aqui, e, mesmo que eu exclua alguma coisa e tal, fica lá registrado que alguém excluiu, e o que, que ela excluiu, fica tudo arquivado, então, assim, vamos dizer, esse sistema é incorruptível ninguém pode pegar lá e eu posso, poderia chegar lá no trabalho que o Adailton fez e apagar o nome dele e botar o meu né? porque aí ia dizer lá no final, Rodrigo apagou é, Júnior Adailton de tal coisa e escreveu Rodrigo Arantes no lugar e aí vai ficar, né, porra é, então é, e isso, e a publicidade aí pega desse... é, sistema aí antifraude sistema antifraude, então é, com isso a gente vê pô, uma equipe uma equipe remota, está trabalhando aqui junto, todo mundo, e a gente vê o fluxo né, de tarefas e ações que elas estão realizando todo mundo alimenta o quadro com dados, e esses dados vão sendo, vão sendo processados, né? então eu coloquei aqui que a gente precisa analisar é, a documentação já existente com, com o escritório no na segunda-feira, é, que a gente precisa, o Klaus colocou, publicar o andamento do leilão, impactos, mensurar o jogo, é, legal, isso é uma ideia, talvez merecia um artigo aí no, no, no blog, vou pensar sobre isso. É, é, o, a próxima reunião com, a, com o escritório aqui, que eu coloquei como uma das tarefas, é, foi dentro da formalização do instituto que o Klaus tinha criado. Né? Então, essas aqui foram as alterações que foram acontecendo enquanto a gente estava aqui é, fazendo essa apresentação nos últimos 30 minutos desde esse desse card que eu criei, lançar o sistema de créditos em fase de testes. Então, está então aqui o substituto que a gente precisa do dinheiro é o card, é, é, o, é o instituto, é a, é a institucionalidade desse card virtual, que, que agora ele tem vida, ele tem vida, né? Ele, nenhum card se, se move sem que é, isso seja contabilizado na nuvem, né? e é contabilizado pelo pote do Trello, que passa a informação para o Telegram, que passa a informação para a gente, que passa essa informação para uma planilha do Excel, né, que passa novamente a informação para a nuvem, né, para o resto do coletivo, que, por sua vez, vai usar essa informação para tomar outras novas decisões de, de, de, de consumo, de compra, de venda. Né, e, e aí, com isso, a gente vai fazendo com que a energia circule dentro do nosso sistema e pare de escapar, né? E aí a gente vai criando um, um ecossistema paralelo, um, um, um novo, um, né, uma economia paralela própria, nossa, onde a gente consegue deixar a escassez e, a, e a, enfim, a falta de liquidez do lado de fora, porque aqui a gente pode criar cards assim a hora que a gente quiser. Né? Então isso é, é uma... É uma, uma solução, uma potencialidade que vale muito num momento como esse. Bom, então, é, se vocês têm mais algum comentário, galera, para gente sobre o sistema, próximos passos de desenvolvimento. Ah, uma coisa que, que já está meio que agendado para acontecer, é, a gente vai... A gente vai começar a pesquisar como automatizar esse sistema, principalmente a partir da contabilidade, né, da planilha, mantendo ainda essa informação bem pública, bem, bem disponível para todos. E, é, e, e quem vai estar tá fazendo isso para a gente é a Jennifer. Então, é só acompanhar ali os canais do nosso Telegram, que se você quiser saber a evolução disso, vai, vai ficar aparecendo lá. Algum comentário, galera? É, é Opa, né, pode, um, um... pode falar, Klaus, pode falar. Pode falar, pode falar. fica à, à vontade. Eu ia dar só o, o aviso, né, do de um, de um, do leilão, outro dia, né mais um dia da semana, para a gente também poder dar continuidade e andamento agora nessas tarefas que já começaram a surgir, né? Então assim, ali eu também, enquanto a Dalton falava, eu lancei um card, né, com o nome dele, porque foi uma ideia que ele trouxe que é, ela vai ser desenvolvida. Então agora também, no meio da semana, a gente vai trazendo como que essas eh, informações, elas estão sendo atualizadas. Vai falar agora alguma coisa, é. aí? Brilhante. Não, sensacional. E, e é sempre bom salientar que você também pode utilizar essa plataforma como se fosse um, um presente que você pode dar a alguém. Não sei se vocês já passaram ali em um, uma livraria ou em algum, alguma loja que tem aqueles cartões ali de, de site de aplicativo que você pode presentear, que você pode presentear alguém com com um card da Netflix, um card da Uber, um card da... Então, assim, aqui nesse sistema também vai ter essa plataforma de você comprar esse, esses cards ou investir seus, seus créditos em, em, em algo que futuramente possa aparecer, algum projeto, algum curso. Você já pode estar deixando isso garantido para ti, para quem sabe você quer investir em alguém... É, é, você quer lançar alguém, você quer é, entregar né, é, um, um investimento para alguma pessoa, você pode utilizar dessa forma também. Então, essa ferramenta, ela dá a possibilidade de, de você, né, indivíduo, você pode, se você está passando por uma dificuldade, é, e você está precisando, está querendo estudar, você é faca nos dentes, quer se desenvolver, é para você, mas se você também conhece alguém que está precisando se desenvolver e está faltando ferramentas, está faltando o barquinho para levar ele para o outro lado do rio, essa pode ser a ferramenta também, então, assim, é, conversa com é, essas pessoas que estão aqui nessa, nessa live, ou, ou algum Playmaster certificado, ele vai te informar como que você pode fazer isso da melhor forma e estar tá agregando aí valor na comunidade onde você vive. Oi, oi, Rodrigo. Foi mal, eu estava com o microfone desligado. É, é isso aí, então, eu vou só registrar isso que o Klaus falou, né, criar um horário para o leilão o leilão da associação, né, um, seria um horário aí para a gente ficar online e trabalhar nesse quadro, né, é, é, para fazer, digamos assim, o leilão da associação, né, acho que poderia sim ter um horário na semana para a gente fazer esse jogo todos juntos, as decisões saem mais rápido e tal, então acho que com isso a gente conseguiu é, hoje é... hein Rodrigo opa é, outra coisa que a gente já se atente desde agora toda vez que a gente criar um card a gente precisa mensurar é, quanto de crédito que ele vale né? ou quanto que ele é é, qual é o valor dele dentro do sistema, porque o cara que vai pegar aquele desafio, é, é importante ele saber, né, poxa, eu vou pegar um desafio grande aqui porque eu estou precisando matar mais créditos, ou então eu vou pegar um desafio pequeno porque eu, é, eu vou, pe vou ir mastigando de pouquinho. Então, hum. então é muito bacana para a gente que, que for criar novas atividades agora, a gente já começar um sistema de comunicação e, e, e mensuração, de quanto, de quanto que aquela atividade é precificada, né? É, com certeza isso é importante, é, a gente não, não aplicou essa, essa parte ainda hoje, eu acho que porque é, a precificação realmente é uma coisa um pouco... É, delicada, né? um, um tanto um trâmite assim, desse processo, e o que, que eu estou pensando assim, para a gente é, realizar né, essa precificação desse tipo de, de atividade? A gente constituir uma espécie de um conselho financeiro, um conselho é, que, que precisaria aí de três pessoas ou mais, que a gente. É, é, usaria para discutir, né, para ter uma discussão multilateral sobre o valor de cada, de cada, vamos dizer, tarefa que a gente publica, porque cada tarefa é uma espécie de um edital, né? então, como se fosse uma licitação interna que a gente faz, e então a gente tem que botar um valor para aquelas tarefas que, que, que seja compatível com esse essa proposta, e, e também com o mercado, e com o tempo e energia que a pessoa dedica naquilo, né? Então, é, eu tava pensando nisso, mas acho que a gente vai ter que deixar esse, esse, esse tema aí pra, como o tema da próxima reunião já, né? Para essa... Com certeza. Para desenvolver certeza. essa plataforma. Seria legal se a gente tivesse a Jennifer com a gente... E, e talvez seria legal também que isso fosse no meio da semana, né? Então acho que a gente precisa conversar com a galera quando seria um bom horário, né? Para a gente criar esse, esse, essa jogada, né? Essa rodada, essa rodada pública, né? A rodada do do ecossistema para é, andar com isso aí. E eu gosto muito do horário de segunda noite para esse tipo de, de desenvolvimento, sabe? De, é, de.. Porque numa reunião como essa de segunda noite a gente pode já organizar a, é, tudo o que tem que acontecer para a semana. Então isso é bem é, poderia ser um, um horário bom. Mas vamos ver o que, que a, a, a comunidade prefere. Né, e aí a gente é, institucionaliza essa sugestão do Klaus e, e aí a gente vai ter mais espaços, né, mais oportunidades de, de apresentar essa solução né, que hoje a gente pegou emprestado o espaço do Rio Informal então é isso, né gente? Mais algum comentário aí? Não, não, é Estou isso mesmo Contemplado. É isso mesmo então, vamos encerrar a gravação. Muito obrigado quem ficou até aqui acompanhando é, a, for a formação desse, desse, é, dessa entidade que a gente está fazendo. E é, continue acompanhando aí. Deixe seus comentários para a gente registrar nesse sistema. Vamos fazer esse sistema funcionar. E é, siga as nossas contas para acompanhar as novidades. Um abraço, pessoal. Encerrando...